Será que o meu sorriso ficará igualzinho com o que eu vi no Planejamento Digital? Então, através do mock-up eu mostro para você o resultado final do tratamento na sua boca. Eu faço o um modelo de gesso e sobre esse modelo um novo sorriso é feito em cera usando as referências utilizadas no Planejamento Digital do Sorriso. Com o modelo do sorriso em mãos, eu transfiro as informações para a boca através de uma moldeira personalizada. Nessa etapa, já é possível ver o sorriso estampado e a alegria da transformação que está por vir. Tanto que muitos pacientes pedem para ir embora com o próprio look-up. Após a sua aprovação, essa moldagem é encaminhada ao laboratório para a confecção das lentes. O trabalho retorna, as lentes são posicionadas, cimentadas e um novo sorriso acaba de surgir. E você, tem vontade de colocar lente de contato? Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo!